E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Slime Rancher 2, jogo indie de simulação de fazendinha de slimes, a gente conseguiu o acesso antecipado a ele, ainda não saiu para todos os consoles, a gente pretende jogar um pouquinho, vamos lá? Está em português, do jeito que está, tá ótimo. Aqui a nossa menininha correndo atrás do slime. Depois de um longo dia no rancho, Beatriz Lebo saboreava um copo de suco de cenoura enquanto observava o pôr do sol no mar de slime. De repente, um barco vazio chegou do cais trazendo uma carta misteriosa. Você explorou a borda muito distante das margens empoeiradas do Recife árido até os confins do perigoso deserto de vidro, Beatriz Lebo. Mas ainda há lugares para descobrir. A ilha arco-íris espera por você. Suba a bordo se estiver pronta para uma nova aventura. Sem nem pensar, Beatriz embarcou no navio, entusiasmada pelo mar de slime, até que encontrou uma ilha diferente de tudo na borda muito distante. Árvores, selvagens e montanhas e uma miríade de cores que dançavam e tremulavam como um sonho. Ao explorar o local, ela encontrou um solar abandonado com vista para o resto da ilha. Curiosamente, já estava equipado com tudo o que uma rancheira de slimes como ela precisa para capturar os slimes. Começaram a criação e construir artefatos. Que é isso? Que é isso? O jogo é sobre isso. E assim começa uma nova aventura, Beatriz calçou as botas, preparou o vac Pac e partiu para explorar a Ilha Arco-Íris e descobrir seus mistérios. É um tutorial simples. Tal um engasgo danado, pular e correr. Vamos aspirar o slime. Slime rosa. Aspirar os slime rosas que estão espalhados por aqui Eles são bem bonitinhos. <risos> o aspirador tem um, um limite, né? Vocês podem ver aí embaixo. Tem a casinha dela, parece as casinhas do Dragon Ball. E aqui é onde você descarrega os seus slimes. Eles ficam aí, curtindo a vida. Dieta. Fruta, legume e carne. Esse jogo tem essa slime opédia, onde ele te ensina algumas coisas e mostra todas as informações que você precisa. E também os slimes que você captura, que tem a dieta e a comida favorita. O objetivo do jogo é fazer todos os upgrades da sua fazendinha capturar Slimes, alimentá-los e explorar, o jogo para se divertir apenas, sem stress, com oh, a galinha. Aliment Alimento saboroso obtido, sério? O louco, comeu a galinha. <risos> Pintonto, muito bem. É bonito o cenário é bonito acho que tá um pouco mais bonitinho que o anterior aqui nós temos as cenouras você vai coletando para depois alimentar seus slimes aqui é tipo um acho que as cenouras vão renascendo aqui passa os dias né você pode ir na sua casa dormir ah. Vamos aspirando tudo. Aqui tem umas frutas diferentes. Fruta Pogo. A fruta mais comum da borda e a é mais deliciosa, dizem. Tem uma cara ótima mesmo. Os slimes vão vindo do... Olha que bonitinho. Slime algodão é um coelhinho, muito bonitinho. Vamos olhar ele no, no ambiente. Dieta legume. O que, que é isso aqui? O que tá escrito? É necessário aprimorar o coletor de recursos. A gente foi andando, andando, andando. Oh, oh. Só absorvendo coisas. Olha lá, os slimes no seu habitat natural. Achei bem bonitinho esse slime de coelhinho. Eu não lembro, eu acho que o anterior só tinha slimes por cores diferentes, né? eles não tinham nenhum formato. só capturando um slide. Eu vou fazer algo. Um momento. Muito bem. O que é isso aqui? <risos> Drone de pesquisa! Acessando GG registros. Bem, aqui estamos de novo. Estou enviando os drones para os locais de conhecimento originais. Começo a trabalhar assim que eu confirmar as condições são as mesmas, esse lugar ainda me lembro de me maravilhar com esses campos de arco-íris, parecia um lindo sonho E acho, de certa forma, foi, porque acabou cedo demais Bom. Nós temos uma capacidade de coleta Olha só, isso aqui são os plorts É isso que faz você dar upgrade nas seu... suas coisas, né? Já temos bastante recursos, vamos voltar para base Vamos jogá-los daqui Deu ruim, deu muito ruim Vou cenourinhas para eles Não, frutinhas tá vendo? Agora Eles dropam esses plorts Como você está com o um inventário cheio, não tem problema. Inventário. Não pode deixar os slimes por aqui. Se eu não me engano, você não pode cometer este erro. plorts aparecem conforme eles vão comendo. Vamos lá na maquininha. Tem uma estrelinha. Quantos slimes comem? Eles produzem plorts. Ao mercado de plorts para vendê-los. Resolve o básico. Eu não entendi muito bem, viu? <risos> Eu joguei os plorts, mas... Aumentou aqui? Ah não, ganhei moedas Ganhei moedas Fazendo mais um teste Vamos dar uma olhada aqui, que deve ter algum plort Não deve ter não? Aqui um é plort O florte nada mais é que o cocô do slime, né? Tá meio que evidente, não é mesmo? Agora vamos prestar mais atenção nas moedas, que é 570. Ah! Essa aqui é a cotação. Está em alta. Tá vendo? É o mercado financeiro dos... dos slimes. Muito bem. Ainda é de manhã. Ah, a gente tem os slimes de coelho. Vou colocar os slimes de coelho aqui dentro. O que acontece? A bagunça danada. Os, Os slimes vão se misturando também, ó. Que coisa incrível. Ainda tá bem que a gente não corre nenhum risco aqui. É dois dois plorts Estamos <risos> no meio. Eita! Tamanho desse. Esse slime é muito grande. Ele não cabe ali. Acho que nossa capacidade de slime está chegando ao limite. Não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu acho que não é bom. <risos> Vamos ver o que temos aqui. Vitor Telefone, alô, alô Beatriz está me ouvindo testando tá. e não esqueci de ligar a tela, é bom ver seu rosto Beatriz sente muito sua falta, estou muito animado com sua nova aventura, já tem informações que podem complicar as coisas, ontem à noite recebi uma mensagem de algum tipo de programa de inteligência artificial, está escrito o código, não reconheço, estou analisando aí, tenho certeza que essa mensagem foi enviada de onde você está agora, então, recapitulando, o barco misterioso leva você para a ilha misteriosa e recebe uma misteriosa mensagem cifrada. É. Use esse teleportador para casa. Vai facilitar os estágios iniciais dessa jornada. Uh, que maravilha. Não foi importante falar com esse cara, não é mesmo? Retorno de emergência, será que é isso? Vamos testar aí. Olha só um, um slime fosforescente, que bonitinho. Dieta fruta. Olha que legal. É bonito hein? Nossa. O que, que é isso aqui? Ah, uma galinha. Uma galinha. Acho que já tá <risos> Um tonto Que maravilha Olha os plorts Vou pegar fora Eu Tinha que pegar os plorts Eles se eles se misturam também no, no ambiente natural. Não, é por, não forçamos nada com a nossa criação. Ainda bem. Então, tá cedo. Anoitece cedo. Olha, misturou. Os plorts. São plorts novos. Fruta pouco. Tem muita coisa, né? Mas infelizmente a gente não tem... É... A gente não tem espaço, é só, são só quatro slots. E a dificuldade, acho que é essa: fazer a gestão desses poucos uhum. slots. Olha, eles brotam. O que será que é aquilo ali? Lords para todos os lados. <risos> Vamos fazer as vendas e ver o que pode ser comprado. Dá uma olhadinha melhor aqui na nossa base que já está uma bagunça. Tudo bem? Tá uma bagunça de Slimes ali. Bem. Vamos jogar aqui e ver se eles misturam. Eles estão bem? Ou estou dando comida suficiente? Não tem como saber, eu acho. Ural! Ah, olha só que beleza! Que são as coisas que a gente dá para comprar. Aprimoramento. Cercas mais altas garante que até o mais saltitante. Dá para comprar. Curral. Plantação. Galinheiro. Não poder levar com você, deixa armazenado Incinerador Legal, isso é um galinheiro A gente tem umas galinhas aqui Mas é bem baixinho o galinheiro, né? Bom, deixa elas aí <risos> Galinha é meio redonda, né? Ah, tem muitos slots mesmo, hein? Que horas são? Já é 10 horas, né? Se a gente dormir agora, a gente vai acordar... A gente vai acordar de madrugada, né? Só dorme 6 horas. Aqui tem uma escadinha pra... Novas coisas, Coletor de recurso, Ressonância, Módulo cardíaco, Núcleo de força, botas de corrida, jetpack, dilatador de tanque, ah, aumenta o número de unidades, tanque extra. Muito bom e custa, hein? Ó. Oh. Oh. O que é isso aqui? Refinaria Aqui eu já não sei Para fabricar artefatos Certo, certo, certo Tem essas duas máquinas no subsolo Estou achando que o subsolo tem mais coisa, viu? Vamos explorar mais o ambiente que a gente não saiu muito desse círculo. Será que ela sofre dano de queda? Não. O que é isso aqui? É necessário aprimorar o coletor de recursos ah. Deixar os pintinhos na natureza Isso é uma galinha diferente Galinha esquisita Parece um... Angola. Tem muita coisa para ser feita apesar de estar no acesso antecipado. Acho que é isso, né? Para uma introdução. Nossa, estão pulando mais alto que a cerca. Vou deixar aqui uma fruta para as galinhas, não sei se elas comem, mas tá bom. Eles não estão com uma cara boa não, viu, esses slime? Eles parecem estar tá bastante... <risos> Eles parecem estar uma cara ruim, bem ruim babando. Acho que talvez a gente não saiba criar slime direito. estão muito estão muito chateados slime infelizmente a gente vai ter que pegar aqui uma galinha né esse eu não sei o que eu estou fazendo mas... Talvez a gente não precise de tantos slimes, assim. O que eles estão fazendo aqui? <risos> Eu não tenho a menor ideia se está dando certo ou não. A cerca já está alta. E de aérea. Escudo solar. Autoalimentador. Hum, olha só como é. Eu vi eles cuspindo aqui na casa. Magosmo. Talvez eles danifiquem as coisas, viu? Aqui o mercado não tá bom, não, hein? As ações despencaram do, do port. Bom, acho que é isso, pessoal. É para mostrar mais ou menos como é o jogo, é bem bonito ainda vai ser lançado para todas as plataformas é um jogo para quem gosta de simulações tá se divertindo só diversão, não tem muito estresse o único estresse é o que você se proporciona por má gestão de recursos, só igual a gente testemunhou aí com essa bela vista gente, dos slime coelhinhos pulando, a gente vai concluir o vídeo. <risos> Eu acho que a gente fez um apanhado do básico do jogo, né? Que tem que ser feito. Mas é, acho que não mostramos nem 5% né? essas nossas slime page. Pegamos só 3, tem quantos? Nossa. Tem um molde de slime, para coletar Fica assim pessoal, se vocês gostaram, deixa um like para gente, se inscreva no canal, olhe nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações esse aqui é um jogo indie, a gente recebeu do produtor, do próprio desenvolvedor, nos deu uma aqui. Fiquei muito feliz com isso. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, viva a amizade.